Olá, ah, eu sou a Maria do blog, blog Maria, e hoje vou-vos dar ideias para fotos com livros, por isso se vocês forem bookstagramers ou se quiserem uma foto gira, o vosso Instagram com livros, é só continuar a assistir, e espero que gostem. Ok, o primeiro truque que eu vos quero mostrar é o truque da cortina. E é um truque que eu uso há bastante tempo para criar uma foto cheia de luz com um fundo branco e para isso eu preciso colocar um banco ou uma cadeira e colocar as minhas cortinas por cima desse banco e assim já tenho um fundo bastante bom com muita luz natural que é o que eu gosto de fazer e depois é só colocar o vosso livro e alguns objetos para complementar a foto e como resultado final fica assim uma foto super super gira Ok, segunda ideia que eu tenho para vocês é fazerem uma foto bastante normal em que vocês estão a ler o um livro, e vocês podem simplesmente ir para cima da vossa cama, sentarem-se em cima da vossa cama e tirar essa foto. Esta foto eu tirei com a minha compacta, por isso vocês não precisam de grandes coisas para criar uma foto incrível, e esta foto eu já publiquei no Instagram e foi republicada pelo autor do livro que é incrível, e fiquei super super contente por isso, até a foto mais básica, mais simples, resulta bastante bem, por isso não se preocupem. Outra ideia que eu tenho para vocês é simplesmente abrir o vosso livro, colocarem no chão, eu coloquei em cima de um tapete e depois coloquei os meus óculos por cima do livro. E com este efeito, luz e sombra, acho que criou um efeito super super engraçado e o resultado final ficou incrível, pelo menos eu adorei imenso este resultado. Outra ideia que eu tenho para vocês é criar um efeito de vídeo com as vossas fotos. Eu explico. O que eu fiz para esta foto foi tirar várias fotos seguidas e assim conseguia ter algum movimento no meu livro e eu tentei ficar o mais estática possível. Mas vocês também podem fazer este efeito com um vídeo, por isso deixam o telemóvel ou a vossa câmera a correr e depois simplesmente retiram dois frames e usam esses frames para criar o vosso vídeo. Este vídeo eu coloquei no meu Instagram e o resultado é este. E para criar este efeito, vocês só precisam de abrir um editor de vídeo e colocar a foto número 1, um, a foto número 2 e repetir sempre a mesma coisa 1, 2, 1, 2, 1, 2 e criar um vídeo de alguns segundos para vocês colocarem no vosso Instagram. O resultado é este e achei que ficou super super engraçado e como eu já vos disse várias vezes, os vídeos têm um alcance maior no Instagram por isso, sempre que vocês quiserem dar um boost ao vosso Instagram aconselho-vos a criar vídeos e esta é uma forma bastante simples de vocês terem um vídeo mesmo usando fotos. Ok, a próxima ideia que eu tenho para vocês é colocarem livros empilhados sobre algo. Eu vou ser sincera, eu tirei essa foto no quarto dos meus pais e a minha mãe tem imensos, imensos livros, muitos, muitos, muitos. E já tinha alguns empilhados no banco, por isso só decidi colocar mais alguns para a foto e acho que dá um efeito muito, muito giro. Principalmente com este efeito também de luz e sombra, adoro fotos com este tipo de contraste e acho que funcionam mesmo muito bem. Okay, outra ideia que eu tenho para vocês é colocarem-se o mais confortáveis possível, que de certeza que é assim que vocês leem os vossos livros e tirar uma foto super fofinha em que vocês estão muito, muito confortáveis e utilizar o meu hobo com orelhas, é um robe coelho, penso eu, e acho que dá um efeito super cozy na foto, super confortável e gostei mesmo muito do resultado. Outra ideia que eu tenho para vocês é criarem um o vosso próprio flat lay e flat lay é basicamente vocês colocarem vários Objetos à volta do vosso livro podem ser objetos alinhados perfeitamente num modo organizado, ou podem até ser num modo desorganizado, ou seja, sem seguir nenhumas regras de linhas diagonais, paralelas e assim, e criar assim a vossa própria foto, o vosso próprio flat lay, e depois tirar uma foto de cima para baixo. É um tipo de foto que eu adoro fazer e. Aconselho imenso para quem é grammar ou quer uma foto no instagram com um livros, acho que é uma forma de vocês complementarem imenso a vossa foto usando outros objetos relacionados ou não com o vosso livro, isso vai depender completamente de vocês. Ok, a próxima ideia que eu tenho para vocês para foto com um livro é simplesmente deitarem-se a ler um livro. Sei que há muita gente que se põe neste modo confortável para ler livros e sinceramente dá uma foto super super querida. Não se esqueçam que vocês também podem criar uma foto em que a vossa cara não aparece, só aparece o vosso livro, por isso, por esse tipo de fotos, vocês só precisam de colocar o livro à frente da vossa cara e também dá um efeito super giro. Por isso, se vocês quiserem mais ideias para fotos para Flux Instagram ou ideias para fotos com livros, digam-me nos comentários que eu faço mais sem problema nenhum. Se vocês quiserem uma segunda parte deste vídeo, digam-me nos comentários que eu faço. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos no próximo.